É livramento de Deus Saiu, pra você nem viu a calça do seu corpo Rancou Rancou do seu corpo É livramento de Deus Isso aí eu nunca vi na face da terra Nunca vi na face da terra Eu nunca vi na face da terra Rancou a calça do corpo dele E Deus não deixou E Deus não largou quebrar nada dele é um milagre de Deus. Isso aí é um milagre de Deus. Eu tô gravando para mostrar para todo mundo. Quem é Deus. Quem é Deus. Olha o celular dele. Olha o celular dele, Pinheiro. Nossa. Quebrou o celular dele todinho aqui, ó. Ó. A tomada de força roncou a calça do corpo dele. Sem, sem machucar ele. A calça inteira. A calça inteira. É Deus que... É Deus mesmo É Deus, é livramento pode, de Deus para todo mundo ver aqui, ó Cinto regaçou tudo Aqui o cinto rebentado todinho aqui, ó Ó, ó Pra todo mundo ver Só Jesus É livramento de Deus Livramento de Deus Livramento de Deus, livramento de Deus. isso aí Nós espalhamos semente e aconteceu um troço desse A calça dele aí Aí a calça dele, ó é livramento de Deus, PN. Mas isso aí não é o problema. Isso aí não é o problema.